Olá, Enzo e Valentinas. Como estamos? Eu estou muito bem, viu? Porque estou de cenário novo. Sim, por favor, elogie, porque eu tenho depressão, ansiedade, febre amarela, gases, foliculite. Se por acaso eu ouvir isso aqui negativo do meu estúdio, eu vou sofrer, né? Não quero que você me faça sofrer. Então, por favor, seja gentil. Entendeu? É de um esforço. Eu estou em outra localização desta casa. Tudo para entregar vídeos da melhor maneira possível. Aprecie esse esforço, por favor. Aí você deve estar se perguntando assim. Nossa, quem é esse menino meloso pedindo elogio a todo custo? Muito prazer. Breno Moreiro, O seu sommelier de treinos gregas de Tutupão. Que são arroba Breno Moreiro no Twitter, no Instagram e no TikTok. Pois bem, eu estou aqui pedindo elogio Pra uns pode ser o quê? Vergonha alheia. E é desse assunto que vamos tratar no vídeo de hoje. Por quê? Eu reuni aqui um compiladão dos famosos passando vergonha. Eu tô prometendo esse vídeo há muito tempo, né? E eu acho que a hora é agora, né? Vamos de refresco, entendeu? É bom expor os podres, é bom falar de polêmica, mas ei, vamos rir. É por isso que eu já estou aqui, ó. Essa blusa, inclusive, ficou no Brasil. Agora que eu voltei, eu estou usando ela. Gostou? Fala assim. Alice, pare de usar dorgas. Pois bem, eu já queria começar com... Um, um, um, um, a Debbie Ryan. Gente, o surto das estrelas Disney. Eu não sei quem era o figurinista e qual era o apelo para as crianças. Eu assisti muito Disney Channel. Naquela época, na verdade, eu não sentia que o figurino das estrelas Disney era tão puxado. Eu sei o contexto dessa foto da Debbie Ryan? Não. Eu quero saber? Também não. Estou aqui apenas para rir e se alguém souber o contexto, por favor, me fala, porque... Olha o tamanho dessa cabeça, com esse tanto de cabelo e a carinha. Isso me leva para um buraco negro. Que era não só a roupa da Debbie Ryan, coitada. Que nem precisava ver a roupa dela, né? Só pelo cabelo já deu pra sentir o um naipe. Agora, Alex Russo, Selena Gomes. O povo acha que eu não gosto da Selena. Eu amo a Selena. Ela me deu a Alex Russo, que eu trato com todo carinho. A Selena sabe cantar? Ótima atriz. E assim, os figurinos da Alex, eu nem preciso falar, né? É uma bata com uma brusinha manga longa e uma legging que vai até o joelho. O combo, algo esvoaçante sobre uma legging e um teninho. Meu Deus, Alex. Nossa, e ainda tem um moletom cropped. Essa última aqui tá até mais de boa, né? O importante é que ela entregou entretenimento. Outra coisa que eu queria abordar aqui, já que a gente tá falando de coisas Disney, é apenas essa foto da Hannah. Ou melhor, da Miley Cyrus. Eu não consigo nem imitar, gente. Qual era o contexto? Também não sei. Devia ser alguma premiação e tal, mas... É engraçado, né? Eu já fiquei pensando assim vou trazer um vídeo das estrelas Disney problemáticas porque tem muitas a Miley claramente não estava bem não estava bem nessa foto o que me leva também a criticar ou melhor a apontar todas as roupas da Hannah Montana né gente é aquela coisa a pessoa que fazia os figurinos ela primeiro não gostava das atrizes segundo Calça em cima de vestido, pouquíssimas são capazes de segurar esse look, viu? E assim, às vezes elas até não usam. A Hannah, por exemplo, não usava nem a sainha em cima de uma calça. Mas assim, me explica pra que uma menina dessa idade vai usar esse salto desse tamanho. O cinto, que não tá prendendo nada. A calça baixa. Como eu falei que a Selena tem um lugar especial no meu coração, pois bem... Selenaita dando uma entrevista sobre o cabelo azul dela. Vamos lá. I, Where is that from? I don't know. I like a little edge and a little pop in my hair. So I wanted to add something different especially for the Teen Vogue party. Ai gente, eu queria ser feliz assim. Infelizmente eu não sou. Nessa animação que a Selena tá. Ai, acho que vou pintar meu cabelo de azul, né? A little edge going on, a little pop. Já que eu estou falando de atrizes, eu queria falar da Serena Van Der Houten. Aliás, é outro vídeo que eu posso trazer, né? A Serena é a loura antipática mais simpática de todas. Presta atenção nesse diálogo. I'd love to catch up some more. Yeah, great. Text me your number. Okay. Good to see you. Ah, eu ia amar conversar mais com você. Beleza, me manda uma mensagem com o seu número. Que número, Serena? Ai, gente, eu sigo muito Coisa de Gossip Girl no Instagram. E tem os compilados do Serena só falando, I have to go, I have to go, I have to go. Ai, eu amo a Serena. There's somewhere I have to go. I, I gotta get going, but I have to go. In fact, I have to go. But I have to go. I have to go. Eu já falei dela aqui, né? Inclusive vou deixar aqui nos cards, ó. O mundo dá voltas, a vergonha alheia, às vezes ela não acontece ali na hora, mas anos depois. Nossa, pera, tá muito vergonha ali. Vamos pro próximo. Eu vou fazer um vídeo dela, viu? Da Cota Johnson. Odeio a atriz, amo a pessoa. Como atriz, péssima. 50 Tons de Cinza é filme de comédia pra mim. Mas, ela foi na Ellen. Presta atenção nesse diálogo. Quando foi It was October 4 October 4th. Yeah. You turned 30. I did. Tentas. And um how was the party? I wasn't invited. Actually, no, that's not the truth, Ellen. You were invited. Last year, no, last oh, time oh, I was on geez. the show. Last year. You gave me a bunch of about not inviting you. But I didn't even know you wanted to be invited. Well, who then wanna be invited, invited to a party? why I didn't even know you liked me. <laughs> <laughs> of course I like you. You know I liked you. You've been on the show many times. You've e on show. you like? <risos> <risos> yeah. I did invite you and you didn't come. So, this time you invited me? Yeah. Are you sure? Yeah. How do you know? I don't think so. Ask everybody. Gente, eu amo pegar os outros I was invited? <risos> Why didn't I go? I don't know. But Tignataro performed at your party? She did. She did a set. She did. It was a surprise. What did she do? A bunch de coisas stuff. <risos> Ela é She's Ela é comedian. Other comédia you. você. <risos> Olha ele, você Ai. é uma piada, tá? Uma piada aí lembrando que vazou aquelas partes tensa, né, da Ellen nos bastidores, mas enfim a Dakota, ela cheira quando a pessoa não presta, quando a pessoa tá mentindo eu queria que ela trouxesse toda essa sagacidade pra quando ela tá ali ó, gravando, trabalhando, mas não eu me contento com a Dakota apresentando a casa dela na Vogue, fazendo entrevistas esse vídeo vem muito aí, viu, eu prometo mas eu cumpro também. Tudo bom. Assim, tem momentos na televisão que... Ainda bem que eles estão na televisão, né? Que eles são eternos. Por exemplo, a Gigi Hadid apresentando o VMA de 2016. Vamos começar com a bicha tava? Belíssima, né? Mas aí é aquelas coisas. Às vezes, Gigi, pode ser que você é talentosa e você quer mostrar outras coisas, né? Tem modelo aí sem talento que força pra gente que ela tem uma carreira. Mas, Gigi... We got Chrissy Teigen, Stephen Yeun, Tim McGraw, Olivia Munn, Nel Monet. no Kanye, but we gonna be okay. You made it! Que raps são esses, Gigi? E pior, não acaba aí não, porque ela resolveu achar que ela é comediante também. Ela é engraçadita, porque ela também imitou a Melania Trump. Isso foi parte do monólogo, de apresentação. Começou a premiação com esse monólogo. I have been working on my first impression. Realmente, realmente, eu tenho que ver isso. I've toda semana, ok, Jay? Ok, deixa me okay, me me eu Melania Trump impression. Ok, eu I got que o certo. Eu amo meu Barack Obama. <risos> e Sacha e Malia. O povo estava rindo de dó, filho. Pelo amor de Deus. O negócio da Gigi, essa apresentação dela, esse monólogo, é uma coisa assim. Tudo poderia ser evitado se você pode contar com amigos. Será que a Gigi tinha amigos que pudesse dar um toque pra ela nesse momento? Aí eu te pergunto, você tem amigos o suficiente? Porque eu estou aqui para te recomendar Projeto Z. Já falei deles aqui no canal antes, muito obrigado por chamarem de novo. A dica do Projeto Z, eu vou te explicar como funciona, é assim, ó. Você vai começar pegando o seu flip phone da Chanel ou qualquer outro modelo aí você vai na loja de aplicativo, baixa o Projeto Z nessa tela, você escolhe como quer se cadastrar e vai colocar o meu código, Breno. Com dois O's. Importante você colocar Breno ou o, senão a sem sal vai te dar um abraço. Agora vai fazer seu cartão. Z. E eu amei que dá pra colocar GIF, saber que correto é GIF, mas eu nem ligo e vou continuar falando GIF. Enfim, eu vou colocar um GIF de cristal no fundo e um gatinho do choque. Meu nome, gênero, pronomes, fome e sono. Eu vou colocar que meu lema é que eu amo fofocar e escola Hogwarts. Tudu, tudu, tudu, tudu. Meus interesses, astrologia, estética, arte, artesanato, DIY, design, fandom, jogos e animais de estimação. E eu vou fazer um SDV com todo mundo que aparecer aqui, viu? Pra conhecer pessoas, você tem 20 chances por dia. Pra Jolly Jolly, eu vou mandar um... E aí, Mo? Outros jeitos de interagir são por post, chat e grupo. E eu vou criar aqui o nosso, ó. Cristaleira dos Cristais Fifi. E o nosso lema é Fifizeiras Reluzentes. Falta do Cristal Bensudo e a tag Moreru. Então se cadastra, usa o meu código, BRENWOO, e tô te esperando lá. E ao Project Z, lenda, obrigado por tudo. Gostou? Pois é, vai lá, porque eu tô lá, o grupo está bombando. Eu apareço lá de vez em sempre. Pra gente bater papos também. Bora continuar. Avril Lavigne. Ela inventou o isolamento social há muito tempo. Quando ela decidiu fazer o meet and greet dela. Inclusive, tem uma menina que estudou comigo no intercâmbio. Que, meu Deus, ela é muito a Lavigne. Ela tinha o mesmo cabelo. Ela era ruiva. Mas, nossa, agora eu vejo que ela se inspirava pesadamente na Evelyn, né? Nunca foi uma referência para mim. Por quê? Complicated, né? Com uma pessoa paga milhões para ir num meet and greet e não pode nem encostar na bonita? Por falar em encostar, a Black China, já que a gente tá voltando um pouco no passado, ela participou do Mannequin Challenge. Você lembra o que é o mannequin challenge? Então vamos ver esse vídeo aqui da Black China. <risos> Deus o Rob não segura. Gente, na sala de parto, daqui já Outra que eu amo. Cardi B. Card tava lá escutando o web. Eis que. Olha o fundo. Ai, eu senti daqui, ó, fechar. Ai, tadinho da Cardi. Famosos dando entrevista também, entregam muita coisa pra gente. Demi Lovato? Ele tava dando uma entrevista, né? E aí perguntaram assim, qual seu prato favorito? Eis o que Demi respondeu. Uh, your favorite dish. <risos> My favorite dish. I like mugs, because they're very comfortable in your hand. And they hold the hot things that you don't have to touch. So, um, you know, coffee or hot tea. I like mugs. E ela é séria, toda séria. Ai, tem saudades do Camp Rock, viu? Eu já falei dela aqui, né? Nos vídeos de antes e depois, Donatella Versace. Gente, que surto coletivo, né? O mundo era mais feliz por isso. A gente fazia Manequin Challenge. Ice Bucket Challenge, nada contra os challenges de maquiagem. Mas assim, a vida era mais espontânea, né? Vamos ver o Ice Bucket Challenge, o desafio do balde de gelo da Donatella Versace. Aliás, nossa, esse do cabelo preto. Uhum. Donatella Versace aceitou o Ice Bucket Challenge e <risos> uh, I nominate Pedro Almodovar, Farrell e Prince. É a que E quem? Ai, ah, meu Deus, pera. Nossa, é Nossa, era tanta coisa que tava no cabelo dela, o cabelo não desmanchou. Eu não sei se você percebeu isso. E o vaso de Versace, né? A propaganda da Versace, belíssima. Não sei se você percebeu, mas ela não consegue falar direito. Eu vou pesquisar isso. Se for tenso, eu não vou comentar sobre se for algum trauma da história dela traga um vídeo sobre depois esse vídeo tá só prometendo vídeos né? outra que assim para mim a rainha da vergonha alheia é Edson Reis Edson Reis estava trabalhando na rua quando uma pessoa pede para tirar foto com ela vamos ver como Edson reagiu Deixa eu só fazer esse tiktok aqui. Edson! Ah não, gente. Dançar sem música é igual uma vez na Polônia que eu fui numa balada de fone de ouvido. O europeu já falei que ele não sabe se divertir, né? A prova, balada de fone de ouvido. Foi debaixo de uma ponte ainda? As coisas que eu me submeto, né? Ainda bem que eu voltei pro Brasil. Gigi, Drake e Bela Hadid. Nossa, isso aqui me lembra muito a minha adolescência, meu Deus do céu, eu não sei quem tá pior nessa foto. O Drake na capa, chassi de grilo, só vê dente aqui. Eu acho o Drake um gostoso, problemático, né? Eu acho o Drake gostoso no sigilo. Justin Bieber foi visitar a casa da Anne Frank, falou várias coisas bonitas e tal, e aí termina assim. Eu acredito que a Anne Frank seria sim uma believer Se ela estivesse nos tempos que a gente vive hoje Ô oh, Justin, abaixa a bola, cara Assim, se ele não tivesse nem sabido da história da Anne Frank, ok Mas ele acabou de sair da casa dela A casa da Anne Frank foi um dos museus mais pesados assim, de visitar Que eu já frequentei, sério Uma pessoa sair e falar isso, homenagem pra quem? Eu queria falar aqui de uma família que eu não sei se você conhece. É nova, tá? Tá chegando há pouco tempo no mercado. Mas essa família tem várias mulheres. Elas vêm de um país muito distante. Armênia. Esse vídeo é de uma época que, assim, não existiu TikTok. Mas elas já inventaram a dublagem. Vamos ver um pedacinho. O gingado, a nossa era, que eu não consigo concentrar, Kylie na era pré-cristal bem Kylie é uma menina mais nova dessa família, tá? Essa família chama Kardashian-Jenner, você conhece? Eu vou estar trazendo um pouco mais dessa família aqui pro canal, que eu acho elas interessantes. <risos> Hey sister girl, sister girl, sister girl, sister <risos> Eu vou cantar porque eu não pode colocar a música. Tem outros. Por exemplo, Kendall e Kylie. Kylie fazendo cover de Firework. <risos> a inventado o TikTok. Nossa, olha a transição, hein? Nossa! Gente, eu queria saber como que estão tá essas meninas hoje lendas, lendas engraçadas, she's so crazy, um cachorro que deve ter sumido nessa família. Gente, a Kylie, tão cheia de vida, né? Hoje em dia, mal tem vida para fazer uma história decente. Ah não, focou nela, próxima. Por falar nela, né? Muita gente me marca nas coisas que ela diz, em momentos dela, cenas dela no reality. Então eu vou usar desse vídeo pra usar tudo que me marcaram, né? Aqui ela tá dando uma lição de moral. Eu acho que você deveria experimentar. Você sempre diz que eu quero experimentar coisas, mas eu não acho que você deveria experimentar coisas, porque você deveria experimentar se você to experimentar coisas. Eu não sei o que você está falando. Meu Deus, que menina insuortável! É Inclusive, assim, tanta gente talentosa vem pra apresentar uma categoria no show. Por exemplo, lá na Billboard de 2014, ela vai apresentar uma banda. Vamos assistir sem plástica, né? natural, a com run. a luz do a dia. Billboard under, the up. debut on the Billboard 200 2 we one... Não só como um, leitor, né? Você <risos> E ela não falou o um nome da banda, era o Five Seconds to Summer. Que, nossa, tem um cantor, o Lourinho. Mas tava com o One Direction na cabeça, né? E presta atenção na plateia, porque vai aparecer, ó, a Nicki Minaj. Presta atenção na Nicki Minaj. Now we welcome one... Guys, I'm the worst reader. Um... Outro que, meu Deus, como me marcaram nesse vídeo? Eu vou dar o que todo mundo quer. A minha reação. Tem contexto porque eu estava na Polônia nessa época. Por que, que eu tô mencionando isto? Porque essa marca é polonesa. E infelizmente, todas as vezes que eu ia no shopping, eu tinha que me deparar com essa propaganda. Você entende o meu sofrimento? A propaganda começa bem, nos primeiros dois segundos é ok, o resto não dá pra assistir. E aí eu não entendi qual que era o conceito pra colocar a ah, sem sal fazendo isso. A bicha não dança, não sabe andar como modelo, pra quê? Até hoje eu me pergunto qual que é o conceito dessa propaganda. Tudo bem, né, cada um é pago pra fazer cada coisa, ela foi paga pra fazer isso. Será que ela é a mais bem paga porque ela se sujeita a essas coisas? Eu vou falar da irmã que catapultou essa família que eu não falo muito aqui no canal, mas é. eu chamo ela de Kika Dasha. Esse nome ainda vai ficar conhecido, tá? Aí, no episódio dela, em Corney e Kim, ela tá falando sobre o divórcio dela com Chris Humphries. I feel sad, I feel bad for the guy. I changed his whole life and he fell in love with me and I fell in love with him and now my feelings have changed. You don't think I feel bad that I invited all these people to this huge wedding and blew everyone out. I wasted everyone's time. <laughs> If you know how I feel, why would you say that? Você like me colocou em uma situação tão uncomfortable Você sabe que eu não estou feliz, você sabe que eu estou tentando ver se vai funcionar aqui. E eu sei que não Mas assim, eu poderia continuar falando de todas as partes que a Kika chora. E ela fica bem surda, né, quando ela chora. <risos> Ai, mas a última vez que a Kika chorou, que foi lá no carro. Ai, vamos falar de coisa boa. É aquela coisa, né, igual a da Hailey. Momentos que viram de vergonha é só no futuro, é um desses. Olha a cara da Kika de danada. Tá aparecendo a Anitta aqui, inclusive. Number one song on my iPod, Taylor Swift, Love Story. Taylor Swift, Love Story. yeah cara Taylor de série Swift, dela. Taylor I love Taylor Swift. I'm watching her on Twitter. <risos> I just signed up for Twitter and I'm watching you, Taylor. Ai, eu queria que a Taylor reagisse nesse momento, viu? Meu Deus, eu não sei se eu já falei aqui. Se não tá claro o suficiente, eu vou falar de novo. Eu amo as Destiny's Child. E detalhe, a Beyoncé nessa época, não é essa múmia que não dá entrevista de vez em nunca. Ela dava muita entrevista. Vamos ver essa entrevista que o cara pergunta assim: Se vocês fossem um animal, qual animal vocês seriam? Uh, suppose you could be an animal for one day, <risos> what would you pick? An animal? Aquele oh, that's hard. I know what I be. <risos> a whale. Know what I be? A whale. <risos> I love whales. I love whales since I oh, was little ela to touch one one day. Okay, a bird. I'm safe. Because they can fly. Estar com alguma coisa no organismo que não é legal, sério mesmo. Legalizado, se é que você me entende. I would like to be a black panther. A black panther. Why sad, Michelle? I got a Eu So yeah. I can see. She's a black cat. Through the wilderness, and I like when they walk. Their backs go like that. Yeah. And when they She's step, on. they step better than Shut I got to eu Lions cool too. So when I walk out of here, I'm gonna step like a Black Panther. I'm gonna write a song for Michelle called Black Panther. <risos> a Beyoncé vai escrever essa música. Será que ela escreveu? Não. Mentiu, né, Beyoncé? Mas o estado que você tá, pelo amor de Deus. Não, gente, mas não acaba, não. Isso aqui eu peguei todas as marcações que vocês me marcam lá no Instagram. Arroba Breno vai lá vir. Se a Rihanna não tocar Complicated Tomorrow, amanhã, eu vou ficar muito triste. Hashtag favesong, música favorita. Rihanna, Weldon Camp. come. É fake? É real? Não sei, mas... Eu quero acreditar que sim, porque a Rihanna faria muito isso. Depois eu vou pesquisar direito. Se você soubesse é verdade ou não, pode comentar aí. Mas hoje eu vou dormir em paz, porque eu amo esse tweet. Kelly Osborne. eu gostava dela. Eu não sabia que ela se envolveu nesse tipo de polêmica. Não sei se eu gosto mais. Isso é bem vergonha, Lia. E não é de rir. Há muitos latinos aqui nesse país que agree that the immigration problem is a problem and it does need to be addressed and it does need to be fixed. Interesting. But making uh, those comments, those racist comments, do not help. And, it and if yeah. you, if you kick every latino out of this country then who is going to be cleaning your toilet donald trump oh that's no in the sense that you know what i mean like when i'm saying there's more there's more jobs to be in LA, they always But the donalds are not only the only people mean it like that come on no i would never mean it like that okay i'm not part of this argument with i think what you're saying is that trump himself probably would the kanashita tem coisa aqui na cabeça pode até funcionar mas pensa mais três vezes antes de falar aquilo. Esse é o meu preferido. Tracee Ellis Ross falando da Saweet. Então, eu recentemente me informava que aquela bonita mulher que estava usando aquele roupa no dia 50 de aniversário Puffy que estava se arrumando de seu corpo que o seu nome é Sweetie. Porque você sabe o que eu achei o nome era? Sweetie. Saweetie. So Saweetie. Oh. Ai meu Deus, eu, eu, gente, eu tava fazendo esse vídeo, ontem eu fiquei rindo, três horas, sozinho, e por fim, se você não se inscreveu, se inscreva, se você não deixou o seu like, deixe, porque eu vou fechar com chave de ouro, viu? Back to bitch a Meu Deus, é uma manique minage. no sigilo. A Miley. Maior... all in this industry. We all do interviews and we all know how they manipulate shit. Nicki, congratulations. Ai, uh... comenta aí. Quero o um vídeo da Nicki Minaj cheideira, a maior cheideira que você respeita. Gostou do vídeo? Eu amei. Tem mais cenas que gostaria de trazer para este segunda parte, talvez, desse vídeo? Pode colocar aí nos comentários também. Pode me mandar no Twitter. No Twitter é mais fácil de eu ver. E muito obrigado pela sua companhia. Eu amei esse vídeo. E te espero no próximo vídeo, neném.